Guardando. Aí agora já estou gravando. Como que é o nome do senhor? Raimundo Gomes da Silva. Mas é meu parente. É. Eu sou Gomes. Uhum. Raimundo Gomes da Silva. Eu sou Raimundo. Quem são os irmãos do senhor? E, nós nós era oito. Faleceu dois. Nós estamos em seis. O nome deles? É, José Vicente, Benedito, Jesus Maura Esther, Maria das Dores e João Batista. E Raimundo? E Raimundo. O senhor Raimundo, me conta aqui, é, o senhor nasceu lá na roça, como Nasci é que é? Nasci lá na roça, no município de São Gotardo. Mão de parteira? Mão de parteira. Minha mãe era costureira, tinha muita diz, é, disposição, trabalhava muito, né? fazia... Costurava muito para os outros lá. Na, na roça, roça? Na roça. É. Fez, muita camisa, Fez de, muita camisa de brim. Fazia lá. muita calcinha para nós naquela. quando Antigamente ah. era aquele saco de açúcar, vinha, né? Aquele saco branco. De uns que ficava até com a marca da. É. A lista. Ela fazia para nós camisa, fazia calça para gente. Ah, eu também usei aquilo. E, e era algodão, né? Era algodão. Aquilo até que durava bem, né? É. Arranjava um jeito de amarrar um barbante lá, um elástico. É, amarrava um cordãozinho também, um né? E tava andando. Eita! Então o senhor morou na roça até que idade? O senhor tá com 74 anos? 74. Eu. Até fiquei na roça até uns 50 anos. Depois eu fui pra São Gotardo. Fiquei lá. uns tempos, de lá eu vim pra aqui. O senhor casou em Salcodar? Casei lá. Minha esposa é de lá também. Como que achamos o nome dela? Rosa Maria. Rosa Maria. E os filhos? Só tem um, um... Só tem um casal. Um casal: é... Guilherme e Tatiane. Eles vieram para estudar em França? Vieram para estudar. Eles vieram um ano antes de nós. Depois. E o senhor já tem neto nessas alturas? Um não? netinho. Só o netinho. Só o netinho. Você, demora, o rapaz demorou a casar. Eu sou Raimundo, vamos andar mais para trás. O pai do senhor, como que chamava? Raimundo Gomes da Silva, o mesmo eu. O mesmo nome? O mesmo nome. É eu, minha mãe, Maria Amélia. Eu sou Ronaldo Gomes. É. Gomes Sá. O senhor conheceu o irmão do pai do senhor? O do senhor Raimundo? É Os tios. Conheci. Quem são o tia, nome deles? Tia, era João, era Guilherme. Mais velho, parece que era Guilherme. Tu, todos assinavam Gomes? Todos assinavam Gomes. De São Gotardo E mais quem? Os é, outros eram mulher, é, mulheres. Amélia era... Agora, agora foi. É. É. E são tudo espanhol? Tudo, tudo aí mesmo. Não, mas espanhol. Não, Vierta... é... O avô do senhor, o senhor chegou a conhecer? Não. Por não parte do, não. do pai? O pai do meu pai não conheci, não. Por quê? Acho que ele morreu mais novo, né? Ele morreu. É. Mas ele era daquela região é, ou daquela ele chegou região, lá? É, daquela região mesmo. Re, região lá. Região. Ô, ô Sr. Raimundo, me explica aqui. E a, a mãe do senhor? Minha mãe também é de lá. Como que a chamava? É. Meu avô, esse até, até eu conheci ele. Eu já estava velhinho, eu conheci. É Lopes. Lopes. Juquinha Lopes. Juquinha Lopes. E a mãe do senhor, como que chamava? Maria Amélia. Maria O oh, oh. E os irmãos dela? Irmãos e irmãs? Tinha João, João Lopes, tinha Iraci. Ai, chama o freguês lá e nós vamos conversando aqui. É. Aí, Ô, companheiro, Aí parece chegou que eu conheço. Ô, rapaz ser. ali. Ó. É? Ô, companheiro, bom? É. Eu tô conversando aqui com o senhor Raimundo, contando a história dele. Você é lá de São Gotardo, tá não? Ele é de Minas. Esse, esse queijo que é daqui mesmo, né? Daqui... Esse é paulista mesmo. Esse é paulista. Eu sou Raimundo. Então o senhor morou na roça? Mas o que, que o senhor fazia lá? Só andava a cavalo? Ah, ou... Trabalhava na roça. Pra... Capinar? Capinar café, arroz, fazia de tudo. Tirava leite. É terra boa? Andava, andava a cavalo, para baixo pra para cima. Isso era bom, né? É. Tirava, tirava leite para fazer os queijos? Fazia queijo. Entregava leite. Da cooperativa? É. E tinha vacas boas lá, senhor? Ah, naquela época as vaquinhas eram. Seis litros, é, oito três, litros. Três, quatro litros, sim. Três, quatro. É. E era, era criada só no pasto mesmo? Né? Eles falava assim, meio, meio peduro, né? É. <risos> era mais rústico, né? É mesmo. O senhor não mexeu com um gado girolando? Não, que não. Eles, eles, quando e, diz, o povo falava tatu com cobra. É. O senhor carreou? carriei muito. Meu pai era carreiro, eu aprendi com ele. eu Ele apareceu, continuei. Puxava um milho, tudo dá? Na... Milho, café, tudo quanto a... Quantas juntas? tinha, depende dos bois, tinha oito, tinha dez. Conforme a necessidade também? Meu sogro tinha uma traia lá, tinha só seis bois, três juntas, mas era muito boa. É, tem os seis bois fazendo força, eles, eles, eles puxam muita coisa mesmo, Puxa, né? É. O carro é pesado, né? Pesado. Aqui não tinha um... Tinha todo o tamanho, né? É. Tinha o um carro de 40 e tinha de, de 30, né? É. Depende do carro. E a, e a, e a esteira de, de.. Esteira de bambu? Ba taquara. taquara? Taquara. É. E, e rematada com couro. É nas pontas dela. Arou muito o chão com um boi também, né? Tinha arado. Como que chama aquele negócio que colocava atrás do carro de boi, assim? Que... Só... Tinha os fueiros e depois tinha um, um quadrado que colocava o um fueiro para fechar é, o carro de boi. É. que é a esteira vinha aqui, é, assim. É a esteira e o caniço? Merchan. Caniço. É. Acho é. que é caniço mesmo. É. E o negócio de, de colocar o óleo de da Pra fazer Azeiteiro? Um... Azeiteiro. É. Era de chifre. De chifre. Eles colocavam aquele pedaço de banho, né? Banha de porco pra untar o, o eixo. O eixo. É. Pra fazer cantar. Mas não era pra fazer cantar, não, era para baciar um maciar, pouco. Vaciar, né? né? Pra não queimar, né? É. Ali naquela região o senhor conheceu gente que fazia carro de boi ou não? Conheci. Quem é que era de, da região ali? É. Se Zé... quiser. Zé Bechó. O Zé Bechó não sei de é só é. o do Zé Bechor. Só o é. Se eu quiser atender um bolso lá, depois a gente continua conversando aqui. É. Falou? <risos> o senhor Raimundo teve que atender um freguês. Falou, meu irmão. Agora ele tá voltando aqui. Ô, senhor Raimundo, o senhor, o senhor tratou de porco, criou porco lá criou. na roça? Mas pra vender ou só pra consumo? Ah, mas era pra consumo. Vendia, né, algumas, mas era pra consumo. Então consumir. o senhor comeu muito tocinho? Turismo. Muito. Ah, foi criado com gordura de porco, né? Mas a Lá família... na região eles usavam a, a taioba? Comer taioba? Lá tinha, muito também. A taioba e couve, né? É, é coisa da roça mesmo, assim. e, e E pra moer, fazer o açúcar? Tinha, só? tinha um engenho. Mas era do pai do senhor não? Não, não. Esse já era meu sogro. Eu tinha um engenho, fazer rapadura. E moía muita cana moía. mesmo? Com boi? Boi. E, e, e, aquilo ali começava de madrugada, começava, né? Começava de madrugada e até tarde, né? Tirava é. umas cinco taxadas. Uma... Fazia muita rapadura. Rapadura é um negócio bom. É. açúcar não fazia, não. Açúcar não? Não. Não, era, era a rapadura e o melado, né? É, melado. Melado com queijo? É. Aqui não é ruim, <risos> fazia não. Fazia aquelas, é, aquelas rapaduras de comendoim também, né, senhor? Fazia o melado, punha o amendoim lá. Empatia, patia virava, virava o doce de amendoim. O doce de amendoim, pé é. de moleque. É. Aquele que era o verdadeiro, bom, né? É mesmo. Eles levavam uns mamões já cozidos, né? Faziam o doce de mamão. De... Doce de mamão misturado, é. né? É. Aproveitava a taxa lá que o negócio rendia mesmo, né? É mesmo. O, o, o Sr. Raimundo, o senhor falou que mexeu com o carro de boi. O, lidar com boi tem que ter. Habilidade, né? Tem, que o, o, o, o bicho tem.. A pessoa tem que saber mexer, que senão não, não, não mansa, né? Tem boi que é ruim mesmo de índole, né? Tem uns que é de, de natureza ruim mesmo. Não adianta, não. não adianta e, e quando chega, arranja um boi bom, é, é, ele é, bom, é, né? é dócil. É. Bom de mexer com ele, mansinho, né? É, Acho que o animal é quase igual ao mesmo, que tem, tem a gente mesmo, tem gente muito boa e tem uns que bem ruizinho, né só? O ser humano. <risos> oh, oh, oh, oh, o senhor Raimundo, e quem castrava esses bois pra, pra, pra botar isso manso? Porque o boi.. Uai, lá, lá, lá tinha muita, né? Antigamente, esses fazendeiros quase todo mundo fazia esse serviço, né? Se tivesse um canivete bom. É. O um canivete. Eles mesmos castravam lá. E o porco também para engordar tinha. O porco que... também tinha. Tinha quem castrava a porca e, e porco e o macho, né? É, a porca é mais delicado, né? É. A porca a pessoa tem, tinha os profissionais que sabiam, né? Agora o é. macho porque um castrava. Era, tinha que ter a coragem para amarrar cortar, lá né? e cortar aquilo e, né? É, era mãe. Mais... É simples. Engraçado que hoje eles caçam tudo novinho, né? Novinho. E de primeiro era... Tinha... Esperava crescer, né? Senhor? Ficar... Ficar ir... grande. Ah, irado? Como é que chama não? Cachaço. Arar... É, um cachaço. mais. como é que se chamava quando ele ficava... Erado? Erado. Erado, é, né? Ficava porque Falando de erado, e... e arar a terra? Arei também. Com boi? Com boi. Aquilo era uma dificuldade arada, Era o né? dia inteiro, para lá e para cá, né? O boi. O dia inteiro, hein? Tinha os taião de terra que era bom para arar, né? É, tem lugar que tinha muito. Às vezes tinha toco, tinha raiz, era ruim, né? Ladeira. Agora, quando é o terreno mais consertado, não é muito ruim, não. o senhor João, normalmente ara todo ano ou não? Arava. Arava todo ano? Todo ano. ano. E virava a terra. E é. plantava milho e. Plantava milho, arroz, né? Arroz não precisava de arar não, né? Só, só milho, feijão. Mas você não plantou arroz, arroz no brejo, não? Não. Lá era mais alto. Era é mais alto. Meu pai teve máquina de arroz na minha cidade. Ficou acho que uns 30 anos limpando arroz. Mas lá na nossa região eles plantavam mais, era na beira do corpo. Vinha a chuva, a enchente. Derrubava aqui tudo e depois tinha que... É, é. quando planta na, na, mais na beira do corgo, se der enchente, de tomba o é, milho todo, né? Toma, Isso. né? O arroz. O arroz. E feijão? Feijão plantava no meio da roça. A roça de milho? É, e... quando ela secando, né? Limpava ela e punha o feijão. O café tinha, tarde de café? Tinha. Café naquela época era naquela ladeirona que tinha, né? Não é consertado o hoje em dia, que... Hoje em dia, o povo não planta nas ladeiras mais, né, só na... O, vocês plantavam café, mas era para o consumo mesmo, não era para venda, não? Ah, não, não eu, nós, eu mesmo plantava, eu não plantei café, não. O povo lá, os fazendeiros lá plantava. era para vender, para negociar mesmo. Negociar é. produção. São Gotardo, eu não conheço bem a cidade, não. Eu preciso de ir lá uma hora, que eu tenho muitas histórias lá daquela região. Aí o senhor veio da roça e ficou morando na cidade? Fiquei morando na cidade. Que, qual que é a população de São Gotardo hoje? Ah, lá, lá é pequeno, deve ter uns 60 habitantes por aí. 60 70. mil? 70. É. Então a cidade grande. A cidade maior ali perto qual que é? Tem é Patos, Araxá. A maior perto lá é essa. Uma hora eu quero vazar lá naquela. São Gotardo para. Depois sai, sai pro lado ali de cima, para o né? Já vem subindo para cá. Ali tinha, rodava um ônibus, estrada de terra. Tinha, não? tinha um ônibus. Hoje é tudo asfaltado, é, né? Hoje é tudo ligado lá. É, não tem estrada, por exemplo, de uma cidade para outra já não tem estrada de chão mais não, né? Tudo asfaltado. Tudo asfaltado. A vida. O senhor viu muita coisa nesses 70 anos, né? Ah, de já mudança. Vi, já vi muita coisa, nessa. De, de carro de boia a dirigir caminhão e... Já fiz de tudo. Você so, so mexeu com caminhão? Já. Mas só lá na roça mesmo. Na roça. Não é. Trator não? Viajar não. Não, trator não gostava. Não. Arar a terra. Porque hoje é tudo máquina, né? Tudo é máquina. Mas tinha, tinha tratorista lá que arava as terras, né? Pessoal. O trator, eles falam que é meio perigoso, né, que... Tomba fácil, né? Ah, não é nada. Depende, depende do motorista. o motorista. Do motorista que... né? É, é igual o carro mesmo, depende do motorista. Não né? tem curva perigosa, tem motorista é. aqui. né Vai é a pessoa que está dirigindo, né? É. E aqui agora o senhor tem o comércio do senhor. E o senhor já tinha experiência com o comércio ou não? Já, já, lá, já, já tive comércio lá. Em São Cotarto. É. Como que chamava lá? O quê? O comércio do senhor lá? Ah, lá era. O bar do Raimundo. O bar do Raimundo. É, e aonde que ficava aqui o bar? a Vila São Sebastião. E o senhor servia torresmo lá pro pessoal, fritava? Fazia, fazia. Salgadinho? Salgadinho. E sempre tinha muito freguês lá? Tinha. Então você já conhece a, o ser eu humano? conheço mais ou menos, né? Eu passei muitos anos, quase uns 30 anos sem mexer com isso. Depois que eu vim para aqui, que não estava fazendo nada mesmo, que eu resolvi. Aqui é bar? Funciona como um bar? É um botequim mesmo, é, fica mais fechado do que aberto. É, é só para bater papo meu. É, só para não passar o tempo. né? Senhor? Isso é bom. O, o senhor Raimundo, a vida, o que, que é a vida para o senhor? A vida para mim, eu, um, boa demais. Um dom de Deus? Um dom de Deus, muito bem, graças a Deus. E viver é. Viver eu vivo bem com, com a família toda, tudo, pra mim tudo bom. Estando vivo tá bom demais na conta, né? Tá bom demais. Tendo um pouquinho para comer e. Né? Ah, viver a gente. tendo, por exemplo, amizade, tendo. sendo honesto, qualquer coisa a gente vive, né? Não tem erro, não. É. Não tem embaraço, não. O senhor, o senhor Raimundo, foi muito bom conversar com o senhor. Deus abençoe. Eu Obrigado. vou publicar lá no, no, no e-mail. Nós é só conversamos com coisa boa, né? É, não tem nada a esconder, é. não, né? É. Deus abençoe muito, senhor. Depois você senhor ainda vai ver essas histórias aí. Ah, eu é. tenho um amigo aí que está sempre guardando para mim, divulgando aqui, é o Rubim, lá da, da bicicletaria. Uhum. O senhor andou de bicicleta? Eu? eu... Eu já andei às vezes, eu gosto né? O senhor não gosta? O senhor não tem muito domínio no. no... Não, eu até que tenho, mas eu não gosto de, de andar de bicicleta, não. É. Porque a bicicleta é boa a quantidade de cida, né? É, Porque lá você sorteia e deixa embora, né? É. Começa a subir, ela parece que ela tá querendo. Aí, aí a gente tem que carregar ela, né? É, é isso aí. Valeu. Falou, senhor. Falou.